Pessoal, vamos falar do método de eliminação de Gauss para resolver sistemas de equações lineares e vamos falar um pouco, vamos falar um pouco sobre como criar o algoritmo do, do método de Gauss. Tá? Um dos possíveis problemas que, que a, uma pessoa pode ter quando começa a programar é que simplesmente ela não está acostumada a fazer... Ela não está acostumada ao método que ela, tá, que ela tem que implementar, então a gente tem que entender o método, ou então a gente não tem familiaridade com o modo de pensamento de como a gente vai traduzir isso para um monte de comandos no, no, no código do computador. Tá? Então vamos fazer o algoritmo de eliminação de Gauss para um sisteminha bem simples, que é um sisteminha 3x3, okay? que é esse sistema que vocês estão vendo aí. Esse sistema aí, vocês, uh, vocês já aprenderam lá da álgebra linear, que ele pode ser escrito na forma de uma matriz quadrada, 2, 4, 6, 3, 8, 5, e menos 1, um, 1 um e 2, okay? vezes... Um vetor coluna, que vai ter x, y e z, e isso daqui é igual a um outro vetor coluna, 22, 27 e 2, que são né, os números do lado direito da equação. O que, que a gente vai fazer? A gente vai aplicar uma série de operações a esse a esse sistema, e a gente vai ver que aplicando as operações a esse sistema, a gente vai estar automaticamente aplicando as operações a, esse, a essas matrizes aqui, a essa matriz e esse vetor. Tá? É, só para só a gente lembrar, os elementos de uma matriz, esse daqui é A11, esse daqui é A12, A13. A21, A22, A23, A31, A32 e A33. Então, eu sei que eu vou precisar de pelo menos uma matriz 3 x 3 declarada no meu programa, tá? e vou precisar pelo menos de um vetor coluna. Na verdade, a gente faz isso com o que a gente chama de matriz aumentada, né? que é uma matriz que é, na verdade é uma matriz de, de três linhas e quatro colunas, onde a quarta coluna leva esses números aqui. Tá? Mas isso é só por uma questão de implementação computacional um pouco mais eficiente. Esquece, vamos entender como é que funciona o algoritmo de, de Gauss, o, o algoritmo de eliminação de Gauss. O que, que a gente faz de cara? A gente vai pegar, vai fixar a primeira equação, e essa equação vai se chamar a equação pivô. Tá? Então a gente vai pegar a primeira equação e vai deixar ela como tá. Vocês vão encontrar alguns outros livros que mostram que você ah, você pode uh, você pode multiplicar a primeira equação por um número que faça o primeiro coeficiente ser 1. Isso aí na verdade vai ser muito mais para quando a gente vê para quando a gente para quando nós virmos o, o algoritmo de Gauss Jordan, tá? é, E você e o coeficiente da primeira variável da equação, ou seja, o teu elemento A11, nota aqui, né? você tem aqui o coeficiente da primeira variável da equação e você tem aqui o seu coeficiente A11. Okay? Esse cara daqui vai se chamar de coeficiente pivô. Então, nós temos aqui tá, nomenclatura para uh, método de eliminação de Gauss. O que, que a gente vai fazer? A gente vai pegar a, vai pegar a equação número 2, e, aliás, né, deixa eu já 1, 2 e 3. Então, essa equação aqui é a equação número 1, essa daqui é a número 2, essa daqui é a número 3. O que, que eu vou fazer? Vou pegar a equação 2, multiplicar por A11 dividido por A21, então, A21 está aqui. Tá? E vou multiplicar a equação inteira. Quer dizer que eu vou multiplicar na, computacionalmente. Eu vou é, multiplicar essa linha aqui e esse cara daqui também. Ok? P pelo, por esse A11 dividido por A21. E vou subtrair a equação pivô dessa daqui. O que, que eu quero dizer com isso? Tenho aqui minha equação. Minha equação é. Minha equação, é 3, é, minha equação inicial, a equação número 2 inicialmente é 3x mais 8y mais 5z é igual a 27. O que, que eu vou fazer? Vou, vou multiplicar todos os, todos os números aqui por a11 dividido por a21, ou seja, 2 terços. Então, pego, multiplico por 2 terços esse cara daqui, multiplico esse cara daqui por 2 terços, esse cara daqui por 2 terços e esse cara daqui por 2 terços. Quando eu faço isso daqui, imediatamente, imediatamente esse 3 cancela com esse 3 e fica o mesmo coeficiente a1. Coeficiente, coeficiente então, quando eu subtrair a equação pivô dessa daqui, eu vou ter Uh, vou eliminar automaticamente essa primeira variável aqui, e vamos sobrar só duas na, na, na equação 2 no final. Como é que fica, como é que fica então a minha, a minha equação a minha equação nova né? Se eu faço a conta, eu vejo que ela fica ela fica 2x, mais 16 terços de y, mais 10z, igual a 18. Agora, eu vou pegar e, vou pegar e, e, e subtrair a equação 1. Menos a equação, a equação 1 vai ser o quê? Menos 2x, menos 4y, menos 6z, é igual a menos... 22, ok? E aí, né, agora, então, a minha equação, então essa daqui né, é a minha equação 2, multiplicada aqui, tá? Vou subtrair a equação 1 um dela, a equação final, que eu vou chamar de 2', ela fica como 0x menos 4 terços de y menos 8 terços é igual a menos 4. Então, é igual, é igual a menos 4. Então, essa daqui é a minha equação 2 linha. Tá? Minha equação que eu vou chamar agora de 2 linha, porque ela não é a equação 2, ela é uma nova equação 2. Okay? E Vou fazer agora exatamente a mesma coisa com a equação 3. Vou multiplicar por A11 dividido por A31 e subtrair a equação pivô. Meu A31 era menos 1. Está lá em cima, ali, né? depois vocês podem voltar um pouco o vídeo e ver isso daí. Mas meu A11, meu a, desculpa, meu A31 é menos 1. Tá certo? Meu A11 continua 2. Ok? Então, está aqui a minha equação. Né? Multiplico, então, multiplico esse cara daqui por, por 2 dividido por menos 1. Multiplico esse cara daqui por 2 dividido por menos 1, que é, na verdade, menos 2. E esse cara daqui, 2 dividido por menos 1, que é igual a menos 2 também. E aqui, Mesma coisa. Ok? Agora, minha equação, minha nova, a minha nova equação aqui vai ficar. Vai ficar dessa, dessa forma aqui. Menos 2 vezes menos 1 um dá 1. Um. Opa, tem que subir, né? Tem que subir aqui para vocês poderem, vocês poderem ver como é que vai ficar. Então, Menos 2 vezes menos 1, um, 2. Menos 2 vezes 1, um, menos 2 vezes menos 1 um, dá 2. Ih, rapaz, agora, agora o bicho pegou. Menos 2, então. E aqui, menos 4z é igual a menos 4. Ok? E agora, eu multiplico, agora eu pego e subtraio. Pega e subtrai a equação menos 1. É né? Subtrai a equação 1. Vai ficar menos 2x menos 4y menos 6z é igual a menos 22. Tá? Então, a minha, a minha equação 3, que agora eu vou chamar de 3'', ela fica como 0 X, menos Y, menos 10 Z, é igual a menos 26. Ok? Feito isso, né? Feito isso, agora eu vou ter um novo sistema. Aí que eu vou mostrar na, próxima, na, na nossa próxima página, tá? Mas agora, o que eu vou fazer? Vou pegar esse meu novo sistema e vou repetir exatamente o que eu fiz fixando a equação 1, só que fixando a equação 2. Bom, agora eu tenho um novo sistema formado pela minha equação 1 original, pela minha equação 2 modificada, que eu chamei de 2 linha, e pela minha equação 3 linha, né, que eu modifiquei também. Tá? Então, agora, esse cara aqui, em forma de matriz, ele pode ser escrito, ele pode ser escrito como 2, 4, 6, 0, menos 4 terços, menos 8 terços, 0 menos 6 menos 10 vezes x, y e z é igual a 22 menos 4 menos 26. Isso daqui é um, é um sistema equivalente ao primeiro, por quê? Porque ele, ele vai nos dar, no fim das contas, o mesmo resultado que a gente obteria resolvendo o primeiro sem fazer o algoritmo de, de Gauss, tá certo? Mas é, é muito mais tranquilo a gente, a gente fazer agora com o algoritmo de Gauss. O que, que eu vou fazer agora? Eu vou fixar uma nova equação pivô. E essa nova equação pivô vai ser a segunda. Tá? Então, minha nova equação pivô é a minha equação 2''. Tá? Nessa equação 2', o próximo, primeiro elemento não zero, primeiro coeficiente não zero de variável, vai ser o meu coeficiente pivô, que vai ser, nesse caso, menos 4 terços. Ora, os elementos da minha matriz são A11, A12, A13, a linha 21, a linha 22, a linha 33, a linha 3. Opa! Aqui é 2, 3, a linha 3, 1, um. a linha 3, 2 e a linha 3, 3, ok? Então, agora, o que, que eu vou fazer? Meu novo coeficiente pivô vai ser o elemento a linha 2, 2, ok? E aí, faço a mesma coisa que eu fiz antes, tá? É, pego a minha equação 3'', Multiplico por A22', linha, dividido por A32', linha, por quê? Porque quando eu fizer isso daqui, né, eu estou eliminando, estou deixando o coeficiente igual a A22', linha, e subtraio a equação 2', dessa, né, essa equação 2', eu subtraio dessa daqui. Vamos lá. Então, eu tenho menos 6y 10e, Okay? Então, meu coeficiente, meu, meu multiplicador aqui tá? é menos 4 terços dividido por menos 6. Então, multiplico por isso daqui. Multiplico por isso aqui. Multiplico também esse cara daqui por menos 4 terços dividido por 6 e multiplico também esse cara daqui por menos 4 terços dividido por menos 6, tá? Se eu fizer essa continha, fazendo essa continha, essa continha besta aqui, a gente chega nessa equação. Menos 4 terços de y mais 20 nonos de z igual a menos 52 nonos. Okay? Então, eu posso, agora, posso pegar agora e, sub, e subtrair a equação 2' desse cara daqui. A equação menos 2' é 4 terços de y mais 8 terços de z. Igual a 4. Isso aqui me dá, então, uma equação 3, que eu vou chamar 3 duas linhas, que é, que é, uh, que é 0, 0x, mais, nota que agora esse cara aqui cancela com esse, 0y, e se eu faço a conta, eu tenho uh, mais 28 Terços de Z. 28 terços de Z. Não. X, <risos> errei. 68 terços de Z. Tá, então, são 68. É isso? É. 60 mais 8, 68. Então, vamos lá. Vamos corrigir aqui. Vamos corrigir aqui. 68 terços de Z é igual a menos 16 nonos. Tá? Então, essa daqui é a minha equação 3, duas linhas. E agora, o meu, sistema, o meu sistema equivalente aqui, eu vou ter que corrigir, final, é 68 nonos aqui, mas essa daqui é a equação 1, essa daqui é a equação 2', linha, essa daqui é a equação 3', 2 linhas, tá? Então, agora, o que, que acontece? Esse cara daqui, bom, eu, eu pego, calculo z, depois substituo z aqui, calculo quem é y, e depois substituo, é, substituo o z que eu encontrei e o y que eu encontrei aqui e encontro quem é o valor de x. Né? Mas o que importa aqui é que o meu sistema, agora ele, ele é escrito como 2, 4, 6, 0, menos 4 terços, menos 8 terços, 0, 0 e menos 28 nonos, vezes x, y, z. É igual a 22 menos 4 menos 16 notos. Okay? Mesmo que vai! Mesmo que eu tenha errado numa continha, eu estou fazendo esse vídeo um pouco na pressa. Tá? Mas mesmo que eu tenha errado numa continha, a ideia do algoritmo é essa. O grande problema é, em geral, pegar e traduzir isso daqui num programa de computador, porque na mão a gente até faz bem tranquilo, se a gente prestar atenção na conta, né? que coisa que o tio não fez porque fez na pressa, mas a gente resolve tranquilo. Então, no próximo vídeo eu vou falar em como que a gente pode transformar uma série de instruções como essas, onde o algoritmo não nos é dado de, de cara, de antemão, né, num programa de computador. Aqui okay? a gente vai construir o algoritmo.